E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e hoje, hoje é dia de abertura de baús Eu separei uns baús aqui pra abrir com vocês e cara, se a gente não ganhar uma carta boa hoje, eu vou ser obrigado a gemar Eu vou comprar um baú mágico, isso se não vir é uma carta boa nos baús grátis Eu separei aqui o baú do clã, o baú da coroa e o resto dos baús que tem ali <risos> Então vamos abrir aqui ao vivo e torçam pra que a gente pegue uma carta... Topzeira. Aí, topzera, cara. Cara, se não vir uma lendária, eu pelo menos quero, sei lá, um executor, um, um golem de gelo, alguma carta boa. E lembrando, galera, que se não vir nenhuma carta que me agradar, eu vou ser obrigado a comprar um baú mágico. E é a esperança do dia, cara. É a esperança do dia. Então vamos começar aqui. Vamos pro Clash. Vamos abrir esses baúzão aqui. Então, galera, pra começar bonitinho, vamos abrir esse baú grátis aqui, porque esse baú grátis vai estar tá recheado. Vai estar tá recheado de... De... Ó... Oh! <risos> Só o que eu falei, veio o Golem de Gelo Na primeira, mano Na primeira, uma carta rara aí no baú grátis Pra mim Poxa, poxa vida Eu já tô bem, já, já tô feliz Eu queria o Golem de Gelo, sério, eu queria Sou um cara humilde, como falei pra vocês <risos> Ó, vamos abrir o segundo baú grátis Aqui, ouro Cara, eu tô sentindo que o negócio hoje tá bom. Eu tô sentindo que o negócio hoje tá bom, hein? Cara, e se você quer ver mais abertura de baús aqui no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Voltando aqui, vamos ver. Três mosqueteiras. Morcego. Opa! Veio nove morcegos. Mais um, a gente botava o um morcego no nível 4. Ó, beleza. Vamos agora abrir os baús de prata aqui, né? 55, ouro, uma lápide, oito zap, guardas... É isso aí, cara, ó Tá indo legal, tô gostando do que tá vindo até Tô gostando, ó Ouro, um Ariete. Morcegos, botei o morcegos no nível 3, não botei Quer dizer, agora tem como botar ele no nível, 3, no nível 4 Quer dizer, ouro 67 de ouro três mosqueteiras novamente Morteiro, mano Só esse morteiro aí que não Pra mim, sei lá, não serve Vamos abrir agora esse baúzinho de ouro Com 184 de ouro Espírito de gelo Legal, o negócio tá gelado hoje Morteiro novamente e, Cara, não tem que botar, ele bota o um morteiro lá Vamos dar morteiro, vamos dar morteiro e É isso aí, e a mosqueteira, Eu quero muito deixar minha mosqueteira No nível 6, sério, eu quero muito deixar ela que eu tô usando bastante ela Então, se ela faz parte do meu deck, precisa Agora, chegou a hora De abrir o baú da coroa o baú da coroa, eu tô sentindo que alguma carta boa vai vir no baú da coroa. E depois vai ser o baú do clã. E o baú do clã vai vir lendário. Se você acha que vai vir lendário, já deixa seu like aí embaixo. É sério, deixa aí o like aí embaixo. Vamos abrir o baú da coroa agora. Vamos ver. Vamos ver. Ó, oh, 472 de ouro, é nós, duas gemas. Espírito de gelo, opa, é alê, deixar o espírito de gelo no nível 5 Morceguitos, 30, oxa, coisa boa E o golei de gelo, acabei já de botar no nível 2, vou botar no nível 2, vamos lá E o relâmpago, bacana, foi legal, foi bom, foi bom E agora é a hora, agora é a hora da lendária É sério, mano, já vençou se vem, cara, <risos> já vençou se vem Ai oh, meu Deus Então vamos lá, vamos lá, abriu o baú do cano agora 1620 de ouro Mega servo Bom, 3 mega servos 4, golem de gelo Espírito de gelo Gigante real 51 gigante real A mini peca Ai mano, não vai vir lendário Cavaleiro E tornado Tornado nível 3 Cara, assim, veio o golem de gelo Mas ainda não veio a carta que eu queria o que, que vocês acham, cara? Compro o baú mágico ou não compro? Sério, me falei. aí. Compro o baú mágico ou não compro? É <risos> que eu tô muito empolgado pra ganhar mais uma lendária. Sério, eu tô muito empolgado pra ganhar mais uma lendária. Mano, eu vou comprar esse baú mágico. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou comprar esse baú mágico que eu quero, cara. Eu quero muito ganhar uma carta lendária hoje. Eu quero muito. Eu vou comprar esse baú mágico, então. Vamos comprar aqui, galera. Galera! Ai, tomara que dê tudo certo. Bom, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Torçam, é a nossa esperança Torçam, somente torçam Vamos lá Comprei aqui o nosso baú Mágico, mágico, desculpa Se eu falei super mágico, desculpa É, é mágico, tá? 960 de ouro Zap, 3 zap Flechas Goblins lanceiros Eu sempre me travo vou falar esse nome ai. Goblins lanceiros Espírito de Gelo 26 Canhão, parece é assim que eu falei morteiro Ai, não vai vir Caramba Ai! Foguetão Mas vai que venha, sei lá, uma carta que eu preciso Peca Tá, tá bom. tá bom Mas não é o que eu queria, né Lá se foram 720 Gemas <risos> Tudo bem, tudo bem Cara, dá até uma tristeza ver essa home assim vazia Tudo tão vazio agora <risos> Mas enfim, cara, eu não vou abrir mais nenhum Vou comprar mais um baú mágico hoje Mas se você quer ver mais Eu já falei o que, que você tem que fazer, né? Se você quer ver eu abrindo baús aí Muitos baús, deixa o seu like aí embaixo É muito, muito, muito importante Eu espero que todos tenham gostado Do vídeo de hoje, certo? Fundo meu coração, espero que todos tenham gostado Aí outra coisa que eu queria falar pra vocês É não deixe de me seguir nas redes sociais, cara Me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo Meu Instagram, Feio é nóis, tamo junto Um beijo no coração de cada um De vocês, tá bom? Um beijo novo, segundo beijo de hoje e tchau!